E aí, galera! Beleza de nada com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, vamos assistir esse vídeo aqui que é gostosinho. Fica até o final que vocês vão ver, ó. É o quão alto você consegue pular no GTA V, mano. Sem mod, hein, galera? Sem mod. É, estão colocando ali o Maze Bank, que é o prédio... <cười> É, o maior prédio do, do game, né? A edição desse cara é bizarra, irmão. Vou deixar... Olha lá, <risos> tá trazendo o Bake no... Olha lá o Bake. Olha isso, mano. Que? <risos> Ai, meu Deus. Que que é isso, cara? Já vi vários vídeos desse canal aí, mano. É muito bom, mano. Ó, a referência é Amazing, Certo? Então o carro vai rampar ali A partir do topo do Mazing E a gente vai ter mais ou menos a noção Tá em inglês né O, o Michael Franklin E aí vamos testar vários carros né Carros mais fortes carros mais. botar o primeiro aí ó é um carro esportivo, né? Galera, deixe seu like. Meu Instagram tá na descrição, apesar que eu não tô é movimentando muito lá. Porque o meu celular deu problema. E cara, não consigo postar nada. É a segunda vez que ele dá problema. e Já paguei caro para arrumar e tem que pagar muito caro para arrumar de novo. Então, tô meio aí. Não... Meio na dúvida. Ó. Oh. 500, é 500 pés, né? Que fala lá nos Estados Unidos. É, não conseguiu. O... Mano, o pedido desse cara é muito bom, velho, na moral. Ah, tem torcida, ó. A torcida. Agora mexeu no... Ih, caramba, colocou uma gaiola na torcida? Como assim? Ah, Stunt Drives. Né? Vai usar eles pra... Olha lá. Vai usar ele... Porque o primeiro carro, vocês viu o que aconteceu, né? Explodiu. Olha lá, vai obrigar os caras... Vai obrigar os caras... A Secobaias. Né? Agora é a vez da... Da Bat. 901. Tá vendo aí, ó Não tem mod nem nada O cara está empinado, hein, mano Ó, ó Foi Vamos ver a mo... Nossa, mano Não conseguiu chegar a... Ah, 100, 132 metros Ele tá colocando Em metros ali também, né Eu não tinha visto na primeira então o cara não conseguiu. Olha o carro que vai conseguir, hein? Olha lá, agora. Agora é o cachaceiro. Pegaram a torcida ali, ó. para ser copa. O cara tá bem massa. Ele vai cair, mano, a gente chegar lá, quer ver? é o carro dele? Nossa, mano. Ah. Caixa de sapato, velha Rooney Chub É isso aí, não vai chegar, nem. Olha isso, tá. É baixado ainda. Colado com os paradrapos ali, ó. Os... Ixi, o cara tem que fazer ligação direta pra ligar, meu Deus. Bom, eu já fiz vídeo aqui pulando o mapa do GTA, né? Inteiro, mas... Ixi... <risos> Os caras empurrando, olha isso, velho. <risos> Pegou no tranco! <risos> oh, nossa, o cara tá bebaço, olha isso. Caraca, parece uma lanzoca, irmão. Oh. O cara tá loucaço. Não vai chegar muito longe, não. Quantos metros? 57 metros. Nossa. O esquema era cair na água, né? Já é mais um. Olha lá, o cara já era, velho. Mano, os vídeos desse cara é incrível, mano. O cara. É... Deve dar um trabalho do caramba pra fazer isso aqui. Agora um super carro, hein? Que é aquele que faz referência ao Porsche, é um carro bem rápido. Eu não sei como é que tá. É o Pulitzer. Pulitzer. Faz referência a um Porsche, né? Acho que um Porsche Spider, se não me engano. E... Não, acho que não é Spider, não. E é um carro bem rápido esse carro. Vamos ver. As últimas vezes que eu... Ó, oh, já foi muito. 189 metros. Deus, os carros não chegam, mano. Pelo menos ele explodiu, né? Sobreviveu, olha lá Vem a máquina É um macaco, o macaco, velho Macaco é o... É o auxiliar do Trevor Ih, caramba, pegou a mulher também, véio. Tem que limpar a pista, né? Olha lá Ai, ai Olha lá, o Trevor vai obrigar outra pessoa Ixi, a mulher tá, tá desesperada ali Olha ah, lá, ao vez do, do, do tiozão. Hey, oh. Ih, é o Franklin que vai? É o Franklin, não, velho? É, como é que o cara montou essa pista? É um chinês, mano, ó. Tem a caminhonete do Trevor tem, e tem... Um super carro ali? É, o cara vai com a caminhonete, velho. Ele convenceu o cara de pilotar a caminhonete. Essa caminhonete deve estar tá roubada. Quer ver? Ó. a esse Dona? Ah, ele ficou bravo. É o carro dele. Nossa, não vai chegar muito alto, não. 90, 95 metros. Explodiu. Hahaha. <risos> Ai, ai, a do Trevor, irmão Ficou bravo oh my God. Oh, Franklin. <risos> É uma toquinha aí, ó Nagasaki, BF 400. É uma moto aí que faz referência aquelas motos de. Aquelas motos de rally da carta, tá ligado? Olha a mulher tá descendo. Tá descendo. Oh! Caraca. Não foi. 110 metros. aí já era, tia. Bom, pelo menos caiu na água, né? Ih, não sobreviveu, não? Caraca, mendinguinho, maluco. Olha o carro que ele vai dirigir. Ih, é o Rocket, mano. É o Rocket. Isso aí vai longe, hein? Coil Rocket Volt. Esse aí vai subir, hein, mano? Tem turbina. Sim. Nossa, 291 metros, mano Cara, ele chegou no topo do... Ah, já era <risos> Ele chegou no topo, mano do, do, do prédio Ih, caramba, é o carro do Batman mano. Esse aí tem turbina também Rock Vigilante, né? Que faz uma referência clara ao carro do Batman, né, mano? Ó! Nossa, esse aí tá parecendo que vai longe, hein? Vamos ver. Vai soltar o turbinho, 312! Passou o Voltic, mano. Nossa, os caras caem bem na quina ali, velho. Cai frito ali já. Olha lá, mas tem mais dois carros? Qual vai ser os próximos? Ah, moto-foguete, irmão. Cara, a moto-foguete provavelmente vai conseguir, né? Porque ela, ela voa constante, né? Ela tem, tem asa, né, mano? Então ela vai longe, né? Aí cento e cinquenta e seis. Não chegou a é, mas o cara consegue voar, né? Ih, <risos> <risos> caramba, vai derrubar. Ah, mano, olha esse trevor, velho. Mano, que que é isso, cara? Que experiência louca é essa? Agora, tá o tatuadão aí Que carro que ele vai pegar? Ah, aquele carro do, daquele filme lá, mano Como é que é o nome daquele filme, mano? Esqueci Caraca, velho Eu esqueci o nome do filme Vocês vão lembrar, coloca aí nos comentários Ó oh. Rapaz, tá rápido, hein? Já tá determinado. Ó. Oh. Tem duas turbinas, né, velho? Caraca, você vai que ele vai bater o... Aí ele solta o turbo, né? Caraca, ele bateu... Caraca, 396 metros, irmão. É. Bateu o recorde, mas já era, né? <risos> Então tá aí, o quão, o quão alto você consegue pular? 395. 395? Aí, é, ó, tem cada carro, ó, onde eles chegaram os pontos, ó. Olha isso. Pup, da hora, né, mano? O vídeo do cara é bizarro, né, mano? O vídeo do cara é incrível. Então tá aí, ó. O que chegou mais alto é aquele que eu esqueci o nome do, do, do filme lá, ó. 396 metros. Olha aí a altura. Caraca, moleque. Eu Trove Vai tirar satisfação com o Franklin? Vai. Eu o dele. Mano, vídeo incrível, cara. Esse cara manja muito, mano. Na edição, mano. Caraca. Impressionante Mas é isso galera, gostaram? Vai tentar? Tamo junto Se gostou, clica no gostei, compartilha Comenta aí E a é nós, tamo junto, valeu